Salve nação de assadores! Hoje nós vamos falar controle de temperatura do nosso pit no modo reverse flow. Bora lá? Para fazer esse teste no nosso, nosso smoker no modo reverse flow, então a gente vai fazer exatamente o mesmo teste que a gente fez na semana passada no modo offset. A gente vai pegar spão de forma, vai cortar ele, tá? vai jogar dentro do pit que já está no modo Reverse Flow, a gente já fez essa inversão, então tirou aqui de uma forma muito simples, tirou os parafusos aqui da nossa chaminé aqui, inverteu para o outro lado, agora o fumaça está correndo dessa forma aqui, passa por baixo da placa reflectora e retorna aqui e sai na, na chaminé. Então vamos fazer o teste, vou cortar o pão em algumas fatias aqui, posicionar durante a, no, no, nas três grelhas, vamos deixar uma hora uh, em torno de 100 a 120 graus e a gente vai ver a coloração, a diferença que vai dar, entre as grelhas aí para a gente entender qual que é a temperatura interna, qual que é a diferença que a gente tem, variação de temperatura dentro do nosso Smoker no modo Reverse Flow. Bora lá? Pit já chegou na temperatura do 100, tá, Ele tem uma diferença Uh, menor do que do offset, tá? Na versão offset, então aqui ele tá em torno aí de uns 90 graus, e aqui agora ele tá, tá chegando no centro. Tá? Então a gente vai botar o pão, vai regular a temperatura 100 a 120 no máximo. Vamos abrir aqui, aqui, aqui o pit. Botar nas grelhas, e aí vamos deixar por uma hora aí para fazer o teste. Botamos o pão no pit, vamos deixar uma hora, pra vocês não vai nem dar tempo de tomar a cerveja. Eu vou tomar minha gelada aqui e depois a gente volta. E essa aí rapaziada, já passou uma hora, não falei que ia passar rapidinho. Então agora vamos lá. Uma hora defumando, ficou cara, praticamente estabilizado aí a temperatura, é 100 graus, 110, não passou disso. Vamos abrir aqui, vamos ver qual foi a variação de temperatura que a gente teve no nosso defumador. Olha ali. Então tá aí, vamos pegar a luvinha à temperatura pra não queimar. E eu vou largar agora todos os pãezinhos aqui da mesa para depois a gente fazer uma análise. Finalizamos já, tiramos todos os pão de forma e vou mostrar agora para vocês aqui como que ficou o resultado da temperatura aí dentro do nosso smoker. Então a gente pode analisar, essa aqui ó, é a grelha superior essa aqui é a grelha do meio e essa aqui é a grelha inferior, tá? Essa parte aqui ó, que está mais preta, está bem perto da Firebox lá, tá vendo? Então deu uma preteada. pode ser que a Firebox, a placa defletora não tá bem encostada na chapa Como o pitch ele tem o um aquecimento ali, tem toda a placa defletora, ela vai passar aqui, então o maior calor, ele acaba se concentrando aqui e obviamente tem um calor muito intenso aqui, próximo aqui da, da Firebox, né? Que é o resultado que a gente teve aqui e na terceira aqui tá ela ficou um pouquinho mais homogênea porém na, na entrada aqui na, nessa parte aqui no, no lado onde que entra a fumaça né passando pela placa deflector ele vai dar a entrada do fluxo por ali então nas três na verdade nas três, nos três pedaços de, de pão de forma que estavam ali ele deu uma tostada maior que obviamente que é onde também tem uma, uma variação de temperatura no meio aqui ela ficou bem homogênea tá não teve quase variação Uh, claro que teve uma pequena variação entre os níveis de grelha, mas normal é, dentro da temperatura do próprio pit. E que eu já falei no outro vídeo, cara, esse é um teste legal de vocês fazerem quando estão tá fazendo a cura do pit. Porque vocês vão passar aí 4, 5 horas fazendo a cura do pit. Então é um teste aí, custa baratinho, vão é, conseguir identificar é, onde tem maior temperatura, onde tem maior temperatura, na hora de posicionar a proteína para fazer o seu defumadão. Beleza, rapaziada? Esse aí foi o nosso sábado na brasa. E nos vemos semana que vem. Vamos fazer aquele hambúrguer defumado. Tamo junto!